Bem-vindo ao Calcule Comigo. Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que envolve equação geral do plano, gradiente de superfícies e derivadas parciais. Vamos ao enunciado? O enunciado diz o seguinte. Determine a equação geral do plano tangente à superfície do paraboloide, que tem como equação x² mais y² mais z igual a 14 que passa pelo ponto P igual a 2, 3 e 1. Então, para esse problema, nós vamos ter que encontrar uma equação geral do plano. Não é qualquer plano, é um plano que é tangente a uma determinada superfície, uma superfície que nós já temos a equação. E sabemos também que esse ponto P igual a 2, 3 e 1 faz parte do nosso plano tangente. Então, vamos primeiro lembrar como descreve-se a equação geral de qualquer plano. Para determinar a equação geral de qualquer plano, nós vamos precisar de um vetor normal a esse plano, um N igual a A, B e C, e nós vamos precisar também de um ponto conhecido desse plano, um P igual a X0, Y0 Z0. Tendo o vetor normal e o ponto conhecido, nós podemos escrever a equação geral do plano fazendo o seguinte: tomando a coordenada X do vetor normal vezes a variável X, mais a coordenada Y do vetor normal vezes a variável y. Mais a coordenada z do vetor normal vezes a variável z. Tudo isso tem que ser igual. A coordenada x do vetor normal vezes a coordenada x do ponto conhecido. Mais a coordenada y do vetor normal vezes a coordenada y do ponto conhecido. Mais a coordenada z do vetor normal vezes a coordenada z, do ponto conhecido. Então, fazendo isso, nós vamos ter a equação geral do plano, de qualquer plano que tenha como vetor normal n igual a abc e tenha como ponto conhecido p igual a x0, y0, z0. Então, vamos utilizar isso dentro do nosso problema. No enunciado do problema, foi dado o ponto conhecido desse plano, um ponto p igual a 2, 3 e 1. Mas o vetor normal ao plano n igual a abc. Não foi dado no enunciado, então não há como escrevermos a equação geral do plano de forma direta. Vamos, então, encontrar qual é o vetor normal ao plano para depois conseguirmos escrever essa equação geral. A outra informação que foi dada no enunciado é que o plano que nós queremos encontrar é tangente a uma determinada superfície. E nós sabemos que se existe uma superfície de nível f de x, y e z igual a uma constante K, é possível encontrar o gradiente dessa superfície calculando gradiente de f de x, y e z é igual à derivada de f com relação a x, a derivada de f com relação a y e a derivada de f com relação a z. Essas três derivadas parciais vão compor o vetor gradiente da superfície. Esse vetor ele é um vetor normal, só que ele é um vetor normal a todos os pontos da superfície mas nós queremos encontrar qual é o vetor normal em um único ponto, o ponto que já foi informado no enunciado. Então, o vetor normal em um único ponto, N, ele é igual ao gradiente aplicado no ponto conhecido. Então, nós vamos usar agora essas informações para dentro do problema encontrar qual é o vetor normal. Os dados do problema são a superfície é x² mais y² mais z igual a 14, e o ponto conhecido é p igual a 2, 3 e 1. Então, nós vamos começar calculando qual é o gradiente dessa superfície de nível. Lembrando que gradiente de f é a derivada de uma função com relação a x, a derivada da mesma função com relação a y e a derivada da mesma função com relação a z. Só que, nesse caso, a função que nós vamos derivar é a função que descreve a superfície. Então, nós vamos ter a derivada de x² mais y² mais z com relação a x, com relação a y e com relação a z. Observe que são derivadas parciais, cada uma dessas. Então, o resultado desse gradiente vai dar gradiente de f igual a 2x, 2y e 1. Esse é um vetor gradiente. Observe o seguinte. A derivada de x mais y mais z com relação a x dá 2x, porque o y e o z são constantes. A derivada de x mais y mais z com relação a y dá 2y, porque o x e o z são constantes. E a derivada de x mais y mais z com relação a z dá 1, porque o x e o y são constantes. Então, sabendo agora qual é o gradiente da superfície, nós vamos aplicar esse gradiente dentro do ponto em que nós queremos encontrar o vetor normal. A aplicação desse gradiente é o vetor normal é igual ao gradiente aplicado no ponto P. Então, nós vamos ter que tomar as informações do gradiente e substituir os valores do ponto P. Vai ficar da seguinte maneira, 2 vezes x, 2 vezes y e 1. Só que no lugar do x, nós vamos colocar o x do ponto conhecido, que tem valor 2 nesse problema. E no lugar do y, nós vamos colocar o valor de y deste ponto, que no caso é 3. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 2 vezes 3 e 1. Observe que no vetor gradiente não haveria nenhum z para ser substituído, mas se houvesse, ele seria substituído pelo valor de z do ponto, que nesse caso é 1. Calculando os resultados dessas multiplicações, nós vamos ter 4, 6 e 1. Esse 4, 6 e 1 é o vetor normal que nós estávamos querendo encontrar. O vetor normal, à superfície x² mais y² mais z igual a 14, nesse ponto P. Agora, a gente já tem o ponto conhecido e o vetor normal. Com essas duas informações, se escreve a equação geral do plano. Vamos lá? Então, tendo o vetor normal ao plano e o ponto conhecido desse plano, nós vamos poder escrever a equação geral do plano. Para isso, vamos tomar a coordenada x do vetor normal vezes x, mais a coordenada y do vetor normal vezes y, mais a coordenada z do vetor normal vezes z. Tudo isso vai ter que ser igual a coordenada x do vetor normal vezes a coordenada x do ponto conhecido mais a coordenada y do vetor normal vezes a coordenada y do ponto conhecido, mais a coordenada z do vetor normal vezes a coordenada z do ponto conhecido. Dessa forma, a gente vai ter a equação geral do plano como 4x mais 6y mais z igual a 27. Logo, essa equação é a equação geral do plano que tem como vetor normal 4, 6 e 1, e como ponto conhecido, 2, 3 e 1, um, e ela resolve o nosso problema. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman. Mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior podem ser encontrados em www.calculecomigo.com. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e gostou, clique no gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar. Um abraço, até mais!